Caverninha vai deixar uma, uma, uma plantinha aqui, caso suspeitas de estarem ferrando com caverninha. Ele deixa a plantinha já na prontidão ali. Escopretão no braço do Leon. Mas olha, o caverninha não vai dar o VAP aqui, porque alguns cavernistas falaram pra mim não dar VAP pra não cortar muito game. Né, ligado? Mesmo que a gente volte pra pegar os itens ali, a gente tem trocar aquela ideia cavernal, observar os locks deitados no chão e simplesmente planejar... A nossa gameplay beta Com tudo isso em mente, ainda temos tempo ali pra pegar aquela plantinha. Que eu acho que vai, pode fazer falta do, no futuro. Em mais ou menos com umas sete plantas. Vamos encher de planta aquele baú ali. Se tiver uns, uns chefão sinistrão ali, a gente coloca pistolador, mais umas dez plantas com spray junto. Aí eu quero ver. Beleza. Temos nada mais, nada menos que quatro espaços. Acho que é o suficiente. Temos todas as peças já colocadas lá. Simplesmente temos que pegar o Ink Ribbon, umas munição de arminha, e eu acho que a gente vai estar tá pronto para prosseguir a nossa missão, Bento. Ação e diversão. Cara, essa, essas partes aqui são sempre sinistras. Vamos ver se o mapa tá vermelho ainda. Não, tá azul. Ainda... Ó, ó. Essa loca aqui é, é, acho que é a única sobrevivente da, da tragédia que eu Bitcoin hein. Pode passar pelo canto. Vamos ver. Vamos tentar. Rapaziada, se ela brincar, fica muito. De cara. O jogo é pilantra, não é igual os outros Resident Que Você passa perto, o zumbi quase pega, mas não pega. Você passou perto, o jogo trava, tio. Já vai pegar, não tem dessa. É a verdade. Ó, tem família inteira aqui, tio. Ela desce com a menina sobe Beleza. Rapaziada, a gente vai ter que voltar aqui ainda, hein. Olha, tá escuro, você nem vê essa lanterna. Importante que essa sala aqui já foi altamente butinada. Os zumbis já foi, foram todos butinados. Rapaziada, tá escutando barulho? Beleza, ó. Não tinha nada mais, nada menos que pólvora. Rapaziada, não tem mais nada aqui. Olha aqui, Leon. Marcas de ra raspadinhos. <risos> Abrimos um elevador bento aqui Munição Tem mais munição na outra sala e um Ink Vamos ficar perto Que tem nada mais ou menos que um Aleijadinho solto aqui, hein Ó, oh, oh. arisco, menino Rapaziada, aqui o caverninha ferrou, hein Caverninha ferrou de vez Aqui vou ter que dar um VAP, por quê? Ele tirou a peça, não tem como passar, tio VAP, rapaziada, antes de mais nada, antes de dar o VAPzão Vamos ver esse elevador aqui, que pode ser que ele dá lá pra sala do amor já Se der lá pra sala do amor Ó, oh, foi pra cima Se cair na sala do amor isso aqui Aí, aí seria lindo, hein Vamos Um que sai isso aqui Paz, é aquilo que lugar doido, é o seguinte Nossa, munição benta De magnetas Cinco, hein, cinco bala? Beleza, essa porta Ó, oh, abrimos essa porta Onde é que o Leon vai sair aqui, tio? Olha aí, distintivo para nada mais, nada menos que melhorar a Magnetas. Uau! A gente coloca o distintivo aqui, ó. Pega as peças ali, ó. Com certeza que é para equipar a única arma que ainda não foi equipada, que é nada mais, nada menos que o pistolador. Tranquilo, rapaziada. Antes de fazer tudo isso, o Caverna vai dar o VAP e terminar a coleta. VAP. Rapaziada, tranquilamente, voltando a essa parte aqui que que acontece espero que não seja algo específico beleza qualquer um pode colocar o cabinei trouxe dois aqui porque eu não sabia se tinha que colocar algum alguma pecinha específica ou se era qualquer um mas era qualquer um pela nossa sorte que que acontece vamos continuar aqui e pegar os itenzinhos que faltava ainda mais nada menos que é favoreta pegamos dois Dois, tio <risos> Importante, tio Muito importante Beleza, O caverninha tá querendo simplesmente relembrar ah, era aqui Oh, meu Deus Será que era aqui? É, você lembra aquela parte que o caverninha simplesmente desceu Deu dois pulos com o Leon? Lá tinha uma uma Um armário Tem que fazer um código O caverninha não tá lembrado como chega lá não, hein Será que é um, algum item aqui, ó Não tô lembrado não Simplesmente não está lembrado Acho que era aqui em cima hein Não Vamos simplesmente voltar Em direção à sala onde a gente tem que usar as peças de xadrez Para simplesmente Abrir aquela porta Mas o cabine sempre está gelado gente. Oh meu deus Brioco abaixo de zero Ai que delícia! O Caverninha acabou eliminando os locks que estava aqui. Porque, rapaziada, zumbi nesse game aqui, eles não são muito engraçados. Na água ainda, os caras é mais rápido que o limão, hein? Vamos ficar esperto. Tranquilo, ó. os locks já tá tudo dormindo aqui. Vamos passar de boa. Tudo na tranquilidade. Essa parte aqui simplesmente foi a mais treta. Aqui, essa batalha com os bigorna Tinha altos bigorna lá embaixo Sem a arma de fogo no hard Foi uma experiência não muito legal Foi, foi, é, rapaz, foi é, mesmo Uma volta aqui, o caverninho tinha passado de boa, tio Não, não, não de boa, sofreu, mas esse loco aqui Tava simplesmente atrás do pilar, que esperando o caverninha O que, que ele fez? Jantou, na moral, tio Beleza Últimos passos Até chegarmos A salinha ali Onde iremos fazer os códigos Já temos o, o Ink para pra gravar O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o código Depois a gente vai gravar Aí já fica tudo de boa, as levar umas bicadas Depois ele voltar Aqui já vai estar tá tudo feito, tranquilamente Antes de mais nada, vamos despejar Os itens que a gente não vai precisar No baú, ô meu Deus <risos> Caverninha, vamos fazer um gameplay certo, hein Beleza, jogo isso aqui Deixar a facosa ali de momento E as peças que a gente vai precisar Só pra ter um espacinho aqui Beleza, vamos montar o quebra-cabeça Aqui Já sabemos que é o cavalo Tem a carinha do cavalo bento ali, então a gente Tira o cavalo Vamos colocar o cavaletos. Beleza, as dicas de novo Ó, tenho certeza que a torre E o cavalo ficam na mesma parede Beleza, a torre e o cavalo A torre simplesmente Acho que tá, tá, tá no inventário do caverninha então, essa daqui. Oh, não, essa aqui é a rainha, tipo. Eu... Essa torre já tá no inventário. Fica na mesma parede torrezeira. Rapaziada, ó, tem como você examinar aqui, ele fala qual peça que é, ó. Torre. Muita diversão. Vamos simplesmente encaixá-la aqui. Tranquilo. A torre e o cavalo na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Rapaziada, vamos simplesmente colocar esse daqui aqui. O Bispo, que é Bento. Esse aqui é, eu acho que é o Bispo. Beleza, ficam um lado a lado. Ou seja, a rainha vai estar tá aqui. Tranquilão. Esse daqui a gente já sabe que é um peão normal. Acertou! Ah, miserável! Vamos nada mais, nada menos que colocar a última peça aqui. Paz, esse aqui é o rei, né? Esse é o rei, tio. Bota o reizinho ali, vamos ver. Beleza, o rei do lado da rainha de boa. Não abriu não, hein, tio. Tem alguma coisa errada. O cavalo e a torre ficam na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Rapaziada, é a torre e a rainha que ficam opostas. Eu coloquei o bispão aqui. Tava certo, hein? Beleza. Ó, coloca a torre aqui. Porque a rainha simplesmente tá do outro lado e por último colocamos o bispão rapaziada caminho aberto o que que acontece okay. salve eida calma leon beleza temos dois slots para salvar código já tá feito o caverninha ainda quer ir aqui em cima só que o caverninha vai demorar para descobrir aquela salinha ali o que que acontece salvatório Vap. os itens que falta falta muito item ainda o caverninha tem bastante erva mas em termos de munição, o caverninha tá simplesmente precário. O que acontece? Acho que é isso aqui mesmo. Ah, tem uma chavinha aqui também, o caverninha não pegou. Tranquilo. Rapaziada, é, é, é bom trocar essa plantinha aqui com spray. Porque a jornada é longa. A delegacia tem leakers e tem outras paradinhas. Então se o caverninha levar uma porrada ali, acho que ele vai continuar ainda, mesmo assim. Beleza, com esse sentimento de simplesmente voltar à delegacia. Rapaziada, tem um zumbi que dormiu no local ali, hein? Vamos ficar esperto. Vamos simplesmente descer aqui Ó Tá rolando altos lockzinho ali que tomaram muita cachaça Ontem, ficaram desmaiados no local Beleza Rapaziada, essa parte aqui é as partes mais Chatinhas Por causa desses bigornistas, tipo, os bigornistas Ó, esse aqui tá curtindo rock and roll hein Esse, vou aproveitar que ele tá de fone de ouvido Ó, ó passa de boa <risos> te, Passa de boa, aí tiozinho Esse tá curtindo o som, hein Olha, no mira a lanterna pra ele, tá? aí ele olha, hein Rapaziada bigornista ali, né? <risos> é legal. Só que grudou, dá um beijo e já suga metade do bigode do Leon. Tranquilamente, temos nada mais, nada menos que o trem que vai levar para as localidades secretas da Umbrella. Mas para isso, precisamos nada mais, nada menos, do que a pulseirinha da Ada. Então a gente vai ter que salvar a Ada. Ó, temos esse código aqui, para quem não lembra, pegamos no episódio passado, que são as letras SZF, que está marcado de vermelho ali no panfletinho. Beleza, S. Z Mete um F aqui VAP Tranquilo Simplesmente temos aqui, ó Munição de magnetas Seis tiros Rapaziada Seis tiros de magno nesse game, no hard Eu acho que é só esse que é raro sí. Beleza Ó, já deitamos pra dentro Vamos simplesmente, somente com a arminha Pra casos de emergência Ó Passamos a ponte aqui outra vez. E ali é ali onde estava aquele trenzinho que a gente vai pegar depois com a Eida. Mas, de momento, temos que voltar à delegacia. Passar pelos locks aqui. O Caverninha nunca passa mirando a cabeça desses locks porque nunca se sabe. É mesmo? Beleza. Essa parte aqui é a parte do esgoto, onde o Caverninha levou um altas voadoras dos bigornistas. Tem ali embaixo tem altos bigornistas. Com certeza tem algum item ali porque o mapa ainda tá vermelho. Ó. O mapa ainda tá vermelho, mas o caverninha, por motivos de sanidade, motivos de vida e saúde do Leon, o caverninha preferiu não ir ali. É cagão. Porque o caverninha não, acho que eu matei um ou dois, deve ter um dois ou três ainda sobrando naquela área. Tranquilão, rapaziada. Essa parte aqui, já eliminamos todos os zumbis, hein. Ó, pode passar de boa aqui que já não tem mais nada. Essa parte aí, o corredor é estreito. Parece que dá pra passar tranquilo. E às vezes dá, e às vezes não dá. O problema é que esse game... Não tem como você se esquivar como nos outros Residentes Você chegou a uma certa distância do zumbi. É como se fosse um filminho. Ele corta, e o zumbi vai dar um vapo um beijo com amor, no linho. E o que que acontece? Temos nada mais, nada menos que... Ó, uma munição de arminha aqui, com o caminhonete tinha deixado pra trás. Agora, pra voltar à delegacia... Temos nada mais, nada menos do que. Ó. Voltar aqui. Fazer o. esqueceu o distintivo. ele vai precisar do di distintivo aqui. Daqui a pouco ele sobe no baú ali. Aí eu dou um VAP e a gente já volta pro baúzinho. Oh, meu Deus! Tranquilo. Fazer essa parte aqui é a parte que enfrentamos o William. Mas, deixamos pra trás, nada mais nada menos que isso aqui, ó Precisamos da USB em forma de distintivo Beleza? A gente retorna ela da forma normal E colocamos ali pra pegar o item que está ali Beleza Rapaziada, já vamos abrir o elevador aqui Papi, rapaziada, o Leon é top, hein? Olha esse Liam, Ele ficou muito top nesse gameplay, hein? Ficou muito top nesse Retintivo 2 Remake e o que, que acontece, rapaziada? Ó, vamos usar aqui o, o, o Giradelson. É okay. o quê? Mano Marvin já tá ali esperando. Antes de trocar ideia com o Mano Marvin, vamos simplesmente jogar isso aqui fora, que a gente não usa mais. E vamos pegar nada mais, nada menos que o distintivo. Já damos uma examinada, flipa ele, VAP. Ó, beleza. Já tá em forma de distintivo profissional. Voltaremos à parte da Magnum, VAP. Beleza, rapaziada, já chegamos aqui no local Ó, Simplesmente vamos usar o distintivo Em forma de emblema O que, que acontece? Pegamos nada mais que um cano longo para a falcão Que é nada mais, nada menos que o um pistolador A magnetas Que é a arma que mais causa dano no gameplay normal, a não ser a bazuca, né, tipo. a bazuquinha, essa tá ligada, É bica forte. Vá, beleza, rapaziada. Já de volta aqui, ó. O bando Marvin. Oh, meu Deus, não tá passando bem, não, hein? Marvin. Ó, já era, tio. Oh, não. Damn it! Rapaziada, tranquilo. Deixa o Mano Marvin aí. Espero que ele não seja esperto o suficiente pra seguir o Caverninha, porque o Caverninha tem nada mais, nada menos que somente andar nessa área. Por motivos de leakers Ixi. Beleza, o caverninha quer olhar nem, nem pra cima <risos> Essas criaturinhas aí Tal de leakers, tipo, o caverninha odeia Gente, tá de boa Tem que dar uma pra cima, cuidado, Leon, cuidado Beleza, aqui nessa sala Deixamos nada mais, nada menos que uma granada Essa porta aqui Parece que o Leon não tem a chave Só a Claire que tem essa chave, ó Não tem como usar essa daqui, porque é formato diferente É formato decoração eu acho que o Leon não pega essa chave, porque o Caverninha já vasculhou praticamente tudo. Mas ainda vai obter essa informação, hein? Tranquilo. Rapaziada, aquela porta ali é nada mais nada menos que passa pro outro lado só. A gente já andou nessa área aqui, ó. Então essa chave aí não é tão importante. Tranquilo, rapaziada. Na moral, aqui a gente deixou uma munição ali do lado esquerdo, se eu não me engano. Mas... Eu acho que ainda tem zumbi por aqui E tem leaker também, não sei onde que ele tá, mas ele tá por aqui tipo. Ó, beleza Vamos pegar essa munição aqui, ó, ficou aqui Vap, vapa pra lá, vapa para lá Ô louco, jogo be be Beleza, ela deu chance Ela deu chance, ô jogo Estou calmo, pula Rapaziada, uau Olha o que que tem na parede aqui Não se mexe, Leon Rapaziada, essa parte aqui, Oh, meu Deus do céu Vai pro outro lado Vai pro outro lado, Líquor. Ele veio perto. Rapaziada, tá sentindo o cheiro do Leon. Rapaziada, miocardio, triocardio. Ó, peguei uma munição que tava no chão aqui. Por isso que o caverninha veio aqui. Ô tiozinho, volta pra trás. O tiozinho, tá de boa? Rapaziada, é, as unhas dele é, é afiada, hein? Olha o dentão desse Loki, tio. Vira, tio, tá de boa? Eu estou de, ó, tranquilo. Ô tiozinho, já deu, né? Rapaziada, se tivesse uma pedrinha, igual no The Last of Us, você jogava lá do outro lado. Vamos se ligar, hein, Linho? Vamos achar umas garrafas aí e tacar lá. Ô, tiozinho, fa fa vamos falar baixo, rapaziada. Vamos falar baixo aqui. Porque o mano. Ó. Oh. O mano Licker não quer sair fora, tio. O tiozinho, deu, né? Rapaziada, vamos ter que esperar a boa vontade aqui do nosso senhor amigo Licker. Ô, oh, louco! Sobe na parede, hein, tio? Fa Nossa senhora, isso! Rapaziada, virou bundinha, hein? Virou bundinha. Não se mexe. Vamos esperar ele. De... O corredor é o mais estreito Mesmo que ele sobe na parede Rapaziada, se o Leon tocar a franja nele Já era Ele tem que andar mais Se não andar mais do que isso Eu não posso sair daqui Só lembrando que o ca... Se o leaker despertar, já era O tem um spray aqui Mas acho que não dá Porque tem outro leaker lá Ele dá uma na franja do Leon É game over Rapaziada, acho que o problema é Que quando o Leon aponta a arma Ó <risos> No computador não tem como ir devagarzinho No, no analógico, tio Então eu vou ter que ir no modo robô aqui Rapaziada, tá virando bundão aqui O ó <risos> Nossa senhora, dá um estrago nesse link aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu ia ficar três semanas com o intestino delegado estourado, hein? Rapaziada, vou ter que dar um VAP aqui porque não tem como, hein? VAP. Rapaziada, será que tem como passar de, la de ladinho aqui, tio? Não. Ô tiozinho, sobe na parede. Rapaziada, o gameplay do Caverninha vai demorar mais ou menos 10 horas por causa desse link aqui, tio. Rapaziada, voltou, tio. Aí não, hein, jogo? Beleza, rapaziada. Finalmente o Loki passou. Ó, ele vai virar ainda, ele vai dar susto no caverninho, tô ligado. Oh! Ai, dois! O quê? O quê? Dois? Dois! pensa num brioco suado, caramelizado e pasteuralizado. delícia! Pensa, tem o um Mano Marvin aqui. É, é a última coisa que falta pra gente sair fora, hein? Beleza, o Mano Marvin não tá aqui. Beleza, rapaziada, agora tem uma parte mais feroz e furiosa. Ô, Marvin, pelo amor de Deus, tio! Rapaziada, é, o Marvin chega rotando. Vamos simplesmente pegar a escopreta agora, porque o Caverninha tem que ir numa parte onde ele pegará duas plantas, acho que é duas plantas vermelhas. Eu não sei se compensa, gente. Caverninha, deixa eu, ó, vamos simplesmente ver no mapa aqui. Ó, temos essa sala de interrogatório aqui que é altamente recomendável voltar ali, tranquilo. Depois temos nada mais, nada menos que a sala dos chuveiros. Tem um código aqui, mas a gente tem que revelar as fotos antes disso. Beleza, rapaziada, já estamos de volta aqui, eu acho que o Caverninha não vai usar a, a chavinha ali, no local que ele deveria, essa chave aqui, falta só mais uma porta, o Caverninha acabou deixando de usá-la, beleza, a gente passou por ela, o Caverninha não viu, mas eu me lembro que ela tinha uma plantinha vermelha, e o local é nada mais, nada menos, que o estacionamento, rapaziada, o Caverninha tá meio gelo aqui, porque também tem líquido aqui, beleza, aqui a gente já pegou tudo, Ó, tem líquido aqui, o caverninha não curte muito, hein? parece será que ele saiu de rolê e foi lá pra baixo? Será que era aquele lá? Muitas perguntas a serem feitas, poucas respostas. Mas parece que ele tá aqui, hein? Será que ele tá jogando bilhar aqui? É o quê? Ó, meu, ele tá aqui, viu? <risos> Tranquilo, aqui a gente pegou tudo, agora a gente já pode correr. Uma coisa ótima, não sei se vocês perceberam, mas o butirador deu um pause, deu um break. Esse código aqui é simplesmente... No começo do gameplay, acho que foi o segundo episódio... A gente passa no, no, em um quadro branco... aonde que tava o liquor ali com o Caverninha correndo, E tá escrito na parede CAP. É simplesmente o código aqui. Ele dá só três munição de escopeta Não sei se no, no normal dá mais. Mas não foi muito útil. É a verdade. Tranquilo. Agora simplesmente temos que descer aqui. O Caverninha não tá ligado se tem liquor Com certeza tem. Ó... Vamos simplesmente inamorar... Moral! Oh, rapaziada, o cara deu tapa por trás ali. Ô, oh, mas eu pensei que era o Licker. O Licker penteia a franja de forma má. O que acontece, rapaziada? Vamos simplesmente pegar todos os filmes aqui. Que o Caverninha ainda não lhes mostrou. Beleza, é só isso. O outro filme... Ó, oh, vamos, vamos colocar um por um aqui. Isso aqui é simplesmente mostrando como era aquela estátua que a gente fez. É óbvio, o Caverninha fez sem ver essa fotinha aqui. Isso daqui é nada mais, nada menos que esconderijos. São gavetas que estão aqui na delegacia, contendo também itens. Não são tão tensos e bons como o cabernet esperava, mas são itens. E simplesmente a gente vai pegá-los. Beleza, rapaziada. Vamos simplesmente pegar esses itens agora. Mas pelos caminhos mais de boa O Caberninha não tá querendo voltar tudo. É levar uma penteada na cara e ter que voltar o game inteiro. Tranquilo. Vamos andando, porque... Esse local também contém É Por causa disso que eu fui, quebrei o vidro do carro. Ó, oh, e tem outro armário aqui. O caminho. não... Acho que é andar de cima. Vai lá e vê! Rapaziada, eu não sei se tem leakers aqui nessa parte, mas vamos andando aqui com pinça, tio. Pela nossa amizade, pela amizade que a gente tem com o Leon. É bom a gente respeitar o Leon, hein? Pelo amor de tal. Tranquilo. Rapaziada, é, tem esse armário aqui que a gente não abriu também. Beleza. O código simplesmente seria revelado... Onde usaríamos a chavinha na parte de baixo Só que não compensa ir lá O cabelo simplesmente vai revelar isso aqui É nada mais, nada menos que D Ó, É Devil May Cry, tchau. d DMC. É um trocadilho aí, vamos ficar esperto Beleza, ó, e esse aqui dá nada mais, nada menos que cinco tiros de magnetas. Importante e especial para o Manolinho. Beleza. Rapaziada, a gente já fez a limpa em tudo. Sobrou simplesmente duas plantinhas azul. O Caverninha vai descartá-las de momento. A gente tem planta azul no baú. E eu acho que a gente não será infectado mais durante o jogo. Beleza, Vom, vamos descer aqui na, na moral. Agora voltaremos pela mesma parte do Licker. Rapaziada, acho que é a última vez que a gente vai... Na delegacia, passar perto de um líquido. Sempre tem esse momento aí do, do, do gelo na espingarda. Espingarda chega a dar aquela gelada. Tipo, Vamos passar, abrir a porta vagarosamente. Ó. Oh. oh, meu Deus. Rapaziada, esses Loki às vezes eles decidem do nada descer quando o Leo tá passando. Aí. É... É... Tranquilo, rapaziada. Estamos aqui dentro da delegacia. Numa sala altamente boa e propícia para se esconder beleza Com esse mesmo sentimento, a gente revelou aquela foto ali Que tem nada mais, nada menos Essa gaveta especial contendo uma caixa de madeira Beleza, a gente dá uma examinada nela Ó, mira holográfica para o pistolador rapaz o pistolador já está a nível supremo ó, Os caras desceram aqui Eu não vou gostar Beleza Rapaziada, é a última... Gela briocagem que a gente vai fazer aqui nessa área, hein? Olha os rastros de sangue. Será que rolou treta aqui, tio? Os caras não leram a cartinha dos leakers. Que, que, que Se você visse um liquor, você ia correr? Você ia correr, tio. Mas, como tinha uma cartinha ali falando pro cara não correr, rapaziada, eu quero ver o liquor na vida real, na sua frente, tio. Não pode correr. E aí, tio? Aí ah, eu quero ver se é o cara mesmo. Vamos lá, rapaziada. Vamos continuar de boa aqui. Ó, o nosso amigo está lá, perdidão Temos nada mais, nada menos que vasculhar a última salinha E voltar para a nossa missão Já com toda essa coleta feita, hein Caberninha altamente curtiu Ó Rapaziada, o cara parecia que estava aqui perto, hein Não quero surpresas em jogo Oh, meu Deus, meia hora já de, de, de gameplay aqui Levar uma mordida aqui e ficar morto no local Não seria engraçado Não, nadinha Tranquilo Rapaziada, essa parte aqui é a parte que o Boot Nelson chegou quebrando a parede aí, no... o Caverninha quase explodiu de amor, tio, quando... Peraí, tem lock aqui ainda. Rapaziada, tá descansando aqui, mas será que ele pula? Tem uns aleijadinhos que eles são bons. Oh, meu Deus! Eu tô calmo, tô calmo. ah, tô tranquilo. Rapaziada, o Caverninha deixou um item aqui. Oh, meu Deus, dois negócios pra salvar, jogo. O Caverninha ficou uma cara sem salvar por causa disso, tio. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, boa, melhor notícia dessa volta. Ô, oh, louco jogo. Pera aí, hein? Rapaziada, abre com calma ali, ó. Beleza. Aproveita. Vaza. Rapaziada, ele ronca alto, hein? V vamos entrar com cuidado aqui que tem Loki. Rapaziada. Ó, oh, ó, oh, ele tá na janelinha. Olha <risos> oh, o Loki. Era o Loki. Ô, oh, meu Deus, pera aí. É aqui, hein? Ó, ó. Ó, especial, aquela do segredo lá. Nunca nem vi que dia foi isso. Rapaziada, olha ali. Fica de boa no Pinoclean. A função desse lock aqui é simplesmente zoar o Leon, tio. Ó, fio o bracinho ali fica zoando. Rapaziada, deve ter um cachê alto, hein? Tranquilo. Rapaziada, eu simplesmente não lembro dessa parte aqui. Não lembro se tem zumbi. Eles tem essa tiazinha ali. Tranquilo. Rapaziada, vamos simplesmente. Tem como passar por aqui? Peraí, pera que deu um branco, tio. Deu um branco. Oh, o caverninha não... não entrou aqui, não, hein? Vai lá e vê! Ó, madeirinha aqui. Munição de arminha. Ô, caverninha, você abriu a porta e não entrou? E aí? Rapaziada, deve ter sido por motivos de treta, hein? acertou Tranquilo, ficou madeirinha aqui. A gente não vai precisar mais de madeirinha nessa porcaria. E o que que acontece? A gente vai ter que passar pela tiazinha ali, hein? Será? Não, é só sair fora. Rapaziada, vou, vou mandando. Não, já tá, já tá. É só o mano Marvin agora. Ó, <risos> oh, louco! Rapaziada, o Marvin chegou gritando no ouvido, hein? O Caverninha preferiu dessa volta, porque é a parte mais tranquila. Se a gente voltasse pelo outro lado pra subir e descer de novo no local onde temos que ir... Oh, meu Deus, não, peraí, o Caverninha confundiu. Temos simplesmente que descer, entrar ali né, no elevador. É, sim. Tem como entrar aqui e já voltar pro esgoto, tio. Ô, oh, Caverninha, ó. Beleza. Rapaziada, vamos sem salvar mesmo. A única coisa que o Caverninha deixou pra trás foi duas plantinhas vermelhas. Vão, importante. Mas, vamos preservar o Leo também. Temos bastante plantinha. O que não temos é munição. Então a gente ia gastar munição, porque o Caverninha não usou aquelas duas tabuetas. Acabou ocasionando zumbis, invadindo o local e fazendo o gameplay ficar mais chato por aquela parte. Pra quem não lembra do que eu tô falando, é a parte que vai à garagem. É isso mesmo, rapaziada. Vamos subir aqui na moral. Ó... Sim, então, de cor do Leon, tinha um emblema Raccoon City e tudo mais. Beleza, essa parte aqui já está limpa. Agora é só, é só voltar lá de boa? Tranquilo, rapaz. Vamos voltar aqui, trocando aquela ideia. Tranquilamente pelos nossos últimos corredores. Demorou, é nós Tudo morto, tio. Tá tudo bom É, é, é, é tranquilidade. Tranquilo. É, vamos, vamos, vamos dar um vapinho lá e voltar na parte que a gente chega na ida lá, porque essa parte aqui a gente já passou agora, hein? Vap! Beleza, rapaziada, já estamos aqui, nada mais, nada menos que na sala de espera, sala de save e tudo mais. Onde o Caverninha queria retornar com esse monte de item, ó, pegamos altas munição. Altas, graças a Deus! Magnetas e outro mais. A outra eu já coloquei no baú. Ó, oh, simplesmente temos nada mais nada menos que 21 tiros de magneta, tio 19, 19, né? É, é E o principal, fitas de tinta. Temos nada mais nada menos que 3. Ótimo para o gameplay. Antes de salvar, o Caverninha vai simplesmente retirar as munições profissionais do pistolador. Vai pegar o pistolador e vai tirar ele fora da bolsa. o que que acontece? Rapaziada, momento especial, hein? Ó, oh, mira laser. Vamos combinar aqui com o pistolador. Ó, cano longo, pente alongado, tio canão, tipo, agora, agora o negócio vai ficar louco. Pente alongado. Beleza, rapaziada, temos nada mais, nada menos que tudo isso na mão do Leon. Vamos colocar uma Plantex. Isso aqui a gente não vai usar de momento. Rapaziada, é bom pegar escopeta porque escopeta agora tem bastante munição. Escopretão na mão. O que mais que a gente pode pegar aqui? Rapaziada, apesar de uma Flash Grenade, aí não tem nenhuma, tipo. Ô, oh, meu Deus do céu, aí o negócio vai, vai pegar, hein. O vai pegar, meu filho. Beleza, rapaziada, temos nada mais, nada menos que... Altas plantas aqui, hein? Tamo indo bem, temos umas munição extra aqui de, de escopreta, temos umas polvoretas. combustível já do lança-chamas, tamo indo bem de momento, papi!